Quem não lhe conhece vai lhe conhecer. Quem não lhe conhece, vai lhe conhecer. Ela é Maria Mulambo com muito prazer. Ela é Maria Mulambo com muito prazer. Ela nasceu do lixo na boca da lixeira. É Céu do lixo, na boca da lixeira Ela é Maria Mulambo e não é de brincadeira, é, Maria e não é, de brincadeira. é maloqueira, é da lixeira, ela é da pavirada ela, é é ela, é ela é Maria Mulambo e não me deve Oiê, Maria Mulambo! <risos>